Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adolfo Neto e hoje eu vou mostrar como instalar o Livebook no Windows. Eu estou aqui com um Windows que eu não tenho ainda Livebook instalado. Até aqui, olha, eu, eu vim aqui no site livebook.dev, cliquei aqui em, no lado esquerdo em Install Livebook e aqui tem Install the Livebook App. Clica aqui em Windows. Aí você tem que ir lá no repositório e você também pode criar uma instância lá no no fly.io. Eu uso bastante isso aqui no fly.io com meus alunos. Ele está baixando arquivo de 100 megabytes. Esse aqui é um computador que não tem muito espaço em disco, porque ele está usando um SSD, mas eu acho que vai dar certo. Tá, ele abrir, pronto abriu aqui quer dizer, não abriu ainda, mas está começando ele fala aqui, abrir quando estiver concluído e eu posso ter um problema aqui, porque eu cliquei duas vezes deixa eu ver se eu coloco não, eu acho que agora ele vai abrir Estou fazendo alguma checagem. Ah, não. Agora foi. Foi? Estamos... Estamos esperando. Esse computador aqui, ele engasga muito no Windows, no Linux, no... ele consegue funcionar um pouco melhor. Está falando que tem um... Um window dialog que não está respondendo. Mostrar na pasta. O arquivo que ele baixou se chama live x 86 Deixa eu ver se eu consigo matar aquele ali. Hum. Eu já fiz essa instalação antes e não precisou fazer tudo isso aqui. Talvez o problema agora, só um momento. O problema agora se é porque justamente eu tentei abrir. Ah, aqui, o Windows Protector Prevented more info ah, olha, eu tenho que clicar aqui em Run Anyway então eu tenho que autorizar o Windows a executar esse executável que veio da internet pronto, aí ele está dizendo que vai instalar aqui na pasta C dos pontos barra users, barra app data, barra local, barra livebook cliquei em install eu posso pedir para ele mostrar os detalhes, ele está extraindo ali um executável, Redist, enquanto isso a gente pode ir vendo aqui o site do Livebook. No Fly.io, no começo, você tem que ter um cartão de crédito internacional para poder, mesmo que você usasse só o serviço gratuito, você tem que ter esse cartão de crédito internacional para para usar, mas agora não precisa mais. Eu tenho lá um, uma instância minha, o funt2.fly.dev. Ele tem um, uma senha que ele exige. E você tem o seu Livebook rodando. Então, quanto isso, quanto não não aparece aqui, eu posso mostrar aqui o, o Livebook rodando. Ele está. Será que ele tem alguma coisa tem alguma coisa bloqueando o instrução do meu Livebook? Não sei. Vamos esperar mais um pouco, mas enfim, isso aqui é a cara do Livebook, né? Obviamente não vai aparecer na primeira vez que você instala todos esses arquivos. Mas olha, tem até um, uma parte aqui de Learn. É, talvez um dos problemas aqui do Learn é que se você for uma pessoa completamente iniciante, você não vai querer saber sobre portais distribuídos com Elixir ou Kino, ou Vegalite. O map livre. só ver. Ah, ó, tá indo lá. É, não é algo que ensine você elixir. Ele ensina você a usar o Livebook É todas, todos esses notebooks que estão aqui são para você aprender a usar o Livebook, não são para você aprender LX. E aqui estão as configurações, só que ele está dizendo que eu estou usando a versão 0.81 do Livebook, que, salvo engano, é a mais recente. Olha, aqui, isso aqui é da instalação do Livebook. Livebook, ele está perguntando se eu vou deixar usar o Erlang para comunicar nas redes, eu vou deixar usar as redes. deixa eu cliquei aqui, agora é o EPMD, permito também. Está é, continuando, vamos voltar lá ao meu Livebook do Fly.io estou usando o Livebook 0.81 com a versão 1.14.2 do LX e eu estou pedindo para ele me mostrar sempre que tiver uma nova versão do Livebook olha, aqui eu posso aumentar a fonte e usar o tema de alto contraste deixa eu voltar lá no Learn aqui eu posso dar um nome para mim mesmo mas enfim olha ó, terminou enquanto eu estava vendo lá ele terminou agora vamos fechar esse Livebook que não é o Livebook local e aqui eu vou no search Livebook olha aqui tá o Livebook app não sei se ele abriu no browser, ah, olha, é que ele abriu no browser, não, não, desculpa, não abriu coisa nenhuma é que eu cliquei duas vezes, eu, eu fiquei esperando e eu cliquei aqui nós vamos fechar uma dessas abas aqui então, olha, no caso aqui ele está pegando a minha pasta, barraDolfo, por isso que tem esse monte de arquivos aqui mas, por exemplo, se eu for aqui em desktop, criar uma pasta livebook Então, olha, aqui está vazio e aqui eu posso criar um notebook x igual a 1. Opa. X igual a 1, eu clico em Evaluate, vamos chamar esse notebook de teste. Ele está executando, acho porque por ser a primeira vez ele demorou um pouco mais, mas vou colocar aqui x igual a 100, reevaluate aí foi rapidinho. Então é isso, consegui instalar o Livebook no Windows em um tempo relativamente curto. Não sei aqui, não contei o tempo exato, mas foi é um processo relativamente simples. Mesmo sendo simples, não é um 100% simples, 100% trivial. Teve duas opções lá que eu tive que, que colocar, eu tive que pedir para executar um arquivo, tive que permitir que o o Windows executasse esse arquivo então, enfim é, isso veio de uma, uma conversa que a gente estava tendo lá no, no Twitter e que o Livebook facilita muito a vida do iniciante mas eu acho que é, é, é um ambiente muito bom para o iniciante aprender a lixir, mas ainda assim se a pessoa está aprendendo com a ajuda de alguém, é interessante que esse alguém que já tem experiência com LX Faça essa instalação. Se as pessoas já souberam instalar, tudo bem, não é super difícil de instalar, mas também não é 100% fácil. É isso, pessoal. Este aqui é o Livebook. Acabei de instalar o Livebook App para Windows. Aqui ele fala que é em apenas um minuto, foi um pouco mais do que um minuto, mas é isso. Um abraço a todos e a todas e até a próxima.